A gente criou essa daqui ó, BM4G, tá vendo? Ela tá sem conta de anúncio e tá só, só com uma página, tá galera? Então assim, o procedimento ele funciona 100%, hoje é dia 21 do 2 de 2021, ainda a BM Infinita tá funcionando 100%. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês é mais um vídeo, dessa vez a gente vai dar continuidade no processo de criação da página, né? Vai ser a segunda e a última, aí a gente já tá com a página totalmente pronta para subir anúncio ali, tá galera? Então, hoje a gente vai fazer três passos aqui bem importantes, onde a gente vai conectar o Instagram. Vai ser um passo muito crucial, onde eu vou ensinar para vocês a BM infinita, a BM limitada, onde você vai conseguir, ao conectar ali no Instagram, você vai conseguir fazer uma BM a mais no seu business ali. Ou gerenciador de anúncios vai ter uma BM a mais, tá galera? A gente vai fazer a transferência da página e dar o nome dela agora, tá galera? Vai ser um vídeo bem breve aí. Se, se ficar menos de 15 minutos, 10 minutos ali, eu já coloco aqui a criação da BM também, tá galera? Se passar um pouquinho de um pouquinho ali, entre 10, 12, 13 minutos, se passar um pouquinho mais essa etapa, aí eu corto, tá, galera? Aí eu deixo. Pra subir na próxima aula a criação da BM ali, onde eu explico mais a fundo, mais detalhado, sem correr, tá, galera? Então a gente vai aqui já para tela do computador. A gente já fez as programações aqui, ó já tem 17 programações. Falta eu fazer mais 12 programações aí. Eu já fiz 15 dias e voltei dois. Então ao longo de 15 dias vai ter é, publicação todos os dias e eu voltei mais dois. Então quer dizer que no 15 e o 14 dia vai ter dois posts. É duas publicação ali, né? Então, a gente vai de trás para frente. Eu coloco duas publicação por dia ali para estar tá bem aquecidinha. Até a gente subir a primeira campanha, tá, galera? A primeira campanha de curtida aqui. Para a gente bater essa, esse requisito aqui em cima. Aqui, ó. Essas 10 curtidas. Eu vou deixar um pouquinho a mais, né? Um pouquinho ali, em torno, de, em torno de 50 a 100 curtidas na página. Eu sei que vai dar em torno ali de 10 a 12 reais, tá? Nisso, a gente já aquece um pouco a ABM ali a gente já consegue abrir mais contas de anúncio, que normalmente só vem uma, tá galera? Então é isso galera, então a gente vai, eu vou passar aqui para a tela do computador, onde vocês vão poder analisar melhor ali a tela onde eu estou vendo ali, tudo que eu estou vendo vocês também vai ter, eu vou tirar a, a minha imagem aqui do canto aqui, e na hora que for subir para fazer a BM ilimitada, eu posso ser que eu volto aqui e coloco meu rosto, tá bom galera? Então bora para o vídeo! Fala galera, beleza? Voltando aqui, então vamos dar continuidade onde a gente vai configurar a transparência da página para a gente deixar tudo bonitinho. Vamos criar o um nome e vamos fazer é, a migração, a migração não, a integração com o Instagram e onde eu vou passar uma, uma estratégia excepcional para vocês, onde vocês vão conseguir criar a BM ilimitada ali galera. Você pode criar várias BMs ali para você não parar de anunciar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o nome, tá, galera? Vamos ver se, se tem esse nome aqui, ó. Close Hair Disponível, tá? Ele tá disponível, então a gente vai usar ele mesmo, beleza? Perfeito. Ele vai configurar aqui, ó. Ele já tá carregando a tela. Ele vai configurar aqui pra gente já. E a, transpar a transparência da... da na página, eu vou utilizar o mesmo o mesmo descrição, tá, galera? Que a gente fez lá, tá? A trans, transparência da página, a gente não vai precisar configurar agora, então. Beleza? Então, agora a gente vai para a parte mais interessante do vídeo, onde a gente vai... É, como que eu posso explicar? Vai, me, é, vai conectar o Instagram ali e a gente vai ganhar uma BM, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar no meu business aqui para vocês verem... Quantas BMs tem, tá, galera? Para a gente ver se realmente, de fato, esse método ainda está funcionando de BM infinito, tá? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Ó, três, cinco, seis, sete, oito, nove. Então a gente tem 9 BMs aqui nessa conta aqui, tá, galera? Então a gente vai lá fazer a a integração. Do Instagram e vamos ver se a gente vai ter 10, tá galera? Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá sem conta aqui de Instagram. O que, que a gente vai fazer? Conectar uma conta. Ele vai pedir aqui, eu quero trocar essa conta, tá galera? Aí depois aqui ele não tá me dando opção. Eu vou colocar aqui, ó, esqueci a conta. Agora, a gente vai criar nova conta. E ele vai perguntar de novo. Aí, a gente vem aqui, ó. Trocar a conta. Agora, apareceu aqui pra a gente, aqui, ó. Cadastre-se. Agora que vem o pulo do gato, tá, galera? Aqui é o pulo do gato. O que, que você vai fazer aqui? Em vez de você colocar o nome... O nome... ou é, Quer dizer, em vez de você colocar é, o e-mail aqui, o que, que você vai fazer? A gente vai colocar... O número de telefone. Porém, galera, precisa estar tá no 4G. O telefone ele precisa estar tá no 4G. Ele não pode estar tá no Wi-Fi para isso dar certo. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Deixa eu só pegar o número certinho aqui para gente... Ah, ele já deu o nome aqui, então vai ficar plus, plus hair04. E a gente vai colocar uma senha aqui, tá? Aqui a gente coloca qualquer coisa. Agora ele vai pedir o número aqui, tá galera? É enviado pelo, por SMS... Vamos ver se ele vai chegar aqui. Acabou de chegar. Deixa eu só verificar aqui certinho. Chegou aqui. Vamos ver. Galera, esse... Aí, ó. Já ativou aqui. Beleza. Perfeito, galera. Agora a gente vai... Vamos ver aqui. Vamos fechar. Vamos ver. Conectar-se. A gente vai conectar novamente. Eu não quero essa. Plus hair. 4, né, galera? Essa daí foi a conta que a gente criou. Beleza, ele tá conectando, tá, galera? Galera, ó, ele conectou aqui, agora ele vai pedir a conta comercial, tá? A gente vai fazer aqui, ela vai verificar. Galera, dá para vocês venderem essas BM, tá, galera? Podem até vender essas BM bem tranquilo. Então, já é mais um... É, já é uma renda para vocês aí, tá, galera? Eita, ah, já sei Ó, vocês podem criar BM limitada, tranquilo, perfeitamente. Galera, essa dica é crucial, tá, galera? Muito boa, muito boa mesmo, tá? Vamos só esperar ele aqui, vamos ver se vai dar tudo certo, beleza. Se não, se não aparecer a BM, tranquilo, vamos lá, bola pra frente. Aqui a gente tem que colocar o um e-mail, pera aí, deixa eu só ver o um e-mail aqui, ó. Perfeito, já tá aqui. Já concluímos aqui, tá galera? Agora a gente vai ver aqui se realmente isso funcionou, tá galera? Até semana retrasada tava funcionando perfeitamente, tá? É aparentemente não tá funcionando, ó. Ó. 4, 8, 9. É, infelizmente não funcionou, tá, galera? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Se a gente descobrir outro jeito para criar BM ilimitada, a gente faz também, tá, galera? Então tá, galera, a gente terminou aqui. A, a nossa página está perfeita. Infelizmente, não deu para a gente criar a nossa BM ali, que eu pensei que ia dar bem tranquilo criar. Mas beleza, vamos dar continuidade a nossa página já está pronta para subir, é só esperar ela, fa ela fazer a publicação e a gente dá continuidade no procedimento aí do nosso curso, beleza? Então fica por aqui, é, eu vou dar, é, colocar minha câmera aqui e finalizar, beleza, galera? Pausadinha aqui no vídeo, galera, e eu vim falar para vocês o seguinte: que realmente funciona, eu vou mostrar pra, aqui para vocês, porém, o que, que eu tive que fazer, tá, galera? Eu tive que sair de casa, é, conectar o 4G e criar uma página no 4G, tá, galera? Então, assim, o que, que vocês têm que fazer? Desativar completamente o Wi-Fi e criar uma página no 4G, tá? Uma página, não, desculpa, um Instagram no 4G, tá, galera? Não pode ser no Wi-Fi. Se qualquer celular estiver conectado no Wi-Fi, não dá certo, tá, galera? Que nem eu, eu gravei o um vídeo para vocês aí. Onde um celular estava no Wi-Fi, onde ele fez ali o procedimento e criou a página no Instagram. Então, assim, galera, tem que estar tá 100% no Wi-Fi, que nem eu mostro aqui para vocês. Aqui, eu, eu até fiz aqui, ó. lembra que tinha 9 BMs, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu descer aqui devagarinho, senão não dá, não dá muito boa, né? Aqui, ó, vamos parar nas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, a gente criou essa daqui, ó, BM 4G, tá vendo? Ela tá sem conta de anúncio e tá só, só com uma página, tá, galera? Então, assim, o procedimento ele funciona 100%. Hoje é dia 21 do 2 de 2021, ainda a BM Infinita tá funcionando 100%. Porém, a conta do Instagram você tem que estar tá no 4G. Se tiver no Wi-Fi, não dá certo, tá, galera? Então, conecta no Wi-Fi, cria a conta ali rapidinho vincula aqui no sistema onde ele vai falar que a, o Instagram é comercial, vai fazer aquele procedimento como vocês viram no vídeo e vai dar boa. Não deu boa na hora da gravação porque o celular em si ele estava no Wi-Fi, quando eu desconectei ali e coloquei no 4G, o que recebeu a mensagem estava no Wi-Fi para fazer a configuração, tá galera? Por isso que deu errado. Então ele tem que estar tá 100% no 4G, se tiver no Wi-Fi não dá certo. Então, bora continuar o vídeo aí, galera. Voltamos, galera. Finalizamos aqui nosso procedimento da página. A página está 100% funcional agora. É, se já tivesse passado 15 dias, a gente já ia subir a nossa primeira campanha de curtida ali pra gente estar tá aquecendo tanto a página quanto a BM. A nossa BM limitada ali, ou BM infinita, não deu certo porque, galera, eu fui ver os passo a passo ali realmente e é, a hora que eu solicitei ali para enviar o código, os dois celulares estavam no, no Wi-Fi. E eles têm que ser, obrigatoriamente, Tem que estar tá no 4G, galera. Se tiver no Wi-Fi, não vai criar, tá, galera? Então, por isso que não criou. Para mim, não tomar bloqueio nessa página, eu não vou fazer de novo. Como é um número novo ali, eu não quero tomar bloqueio na página, ou na BM, ou assim que é vinculada. Então, a gente, na próxima aula, que se der, eu tiver com um número novo, eu gravo ali. Especialmente, é, a aula só... De fazer BMs ilimitadas ali, onde você pode até vender essas BMs Ou utilizar nas suas campanhas, tá galera? Mas, caso vocês forem fazer, e isso tá funcionando ainda 100%, tá galera? Utilize o 4G Não vai utilizar o Wi-Fi que não dá certo E eu acabei verificando por que, que não deu certo por causa disso Porque tava no Wi-Fi e acabou não dando certo Tem que estar tá no 4G, tá galera? Então, a gente vai finalizar por aqui é, ficou bacana aqui a nossa página, já tá com as programação tudo bacana, tudo redondinha. Eu acho que vocês estão ou escutando o barulho da chuva Vou tentar reduzir o, o, o volume aí Então é isso, a nossa página está funcionando agora 100% A gente vai deixar ela Na próxima aula eu vou fazer a criação da BM ali Verificar se o, Pix, o BM que compartilha o Pix ou não. Se, não se não compartilhar, a gente vai continuar do mesmo jeito Porque da primeira vez que eu criei a, a minha BM Ela está viva até hoje, ela não tomou bloqueio Então assim, acredito que dá para anunciar com uma única BM Porém... A gente não pode ficar arriscando ali, tá, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui. Se esse conteúdo fez algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até a próxima, galera!